E quando eu trabalhava fora, eu não acreditava que eu conseguiria me manter, né? Eu e minha família e meus filhos produzindo aqui, né? Tudo começou com o Sebrae. Desde lá, três anos atrás, quando eu fiz o curso de horticultura orgânica. E aí, depois disso, eu fiz o curso do certificado. Hoje eu tenho meu certificado. Antes eu trabalhava de faxineira, meu marido era pedreiro. Aí hoje a gente trabalha só com é, verduras orgânicas. Ah, a gente faz monta cesta orgânica né, para os clientes. E depois da pandemia tem aumentado bastante né, as vendas. Hoje também trabalho com dois empórios, faço entrega nesses empórios também. O projeto Agrofamília tem foco em quatro canais de comercialização específicos. O, a merenda escolar através do PNAE, os bares e restaurantes do município, as cestas com entrega de delivery, e as feiras do produtor rural. Nesse caso específico, a gente está trabalhando aqui o Pinai e a comercialização através do delivery. É, tive muita orientação do SEBRAE também, ajuda do SEBRAE. Inclusive, os meus clientes, a maioria são SEBRAE mesmo, que ajuda a conseguir clientes. Eu faço uma lista, né? lança essa lista na terça e na quinta-feira. Aí eu mando, faço a relação de produtos e das frutas que eu tenho e elas me mandam de novo né, pelo WhatsApp. Elas mandam para mim um pedido e eu faço o pedido conforme o que elas pedem. Porque antes da pandemia, eu já tinha, já estava trabalhando, só que era bem menos. Com a pandemia, aumentou 100%. Através dessa parceria né, com o SEBRAE e com a Cooperativa Comuna da Terra, a gente teve a oportunidade de acessar os projetos que a gente tem hoje, né, dos PNAE, né, e conseguir garantir uma renda para as famílias que faz parte dessa cooperativa. A cooperativa nossa é a Comuna da Terra, é a cooperativa Água Florestal Comuna da Terra. E a água floresta ela é um pouco diferente que o orgânico, que além dela ser orgânica, ela consegue é, devolver né, para o meio ambiente aquilo que a gente fica retirando. Nós, como produtor, né, nós fazemos esse papel de produzir, mas infelizmente também retira do meio ambiente uma parte, né, que é a água às vezes arrancando algumas árvores para poder produzir em grande quantidade e a agrofloresta permite que a gente consiga produzir em harmonia com a árvore e com a e com as hortaliças o sebrae para nós né não um todo tanto da cooperativa tanto dos nossos companheiros que tem aqui os produtores né ele ajudou a entender a cada um que nosso lote a nossa produção é uma empresa né e através do sebrae com essa parceria a gente conseguiu entender os nossos cursos né Quanto que a gente consegue gerar de renda líquida né? e entender que nosso lote é uma empresa. O SEBRAE incentiva o pequeno produtor a diversificar os canais de distribuição e, consequentemente, diversificar a produção também. Uma das modalidades de venda são as vendas para o poder público, através da merenda escolar. Nessa modalidade, o produtor tem mais segurança, porque existe um contrato, as quantidades e os preços já são pré-estabelecidos, o que faz com que o produtor se programe melhor. Existe outra modalidade, que são as entregas em delivery diretamente ao consumidor final. Nessa modalidade, o produtor está em contato contínuo com o seu cliente, o que faz com que ele tenha mais informações sobre o mercado, consiga diversificar a sua produção e agregar mais valor às vendas. O projeto ele trouxe é, de positivo ao produtor a possibilidade de tirar o seu sustento, de tirar o seu prolabório, o seu salário, diretamente da terra, da horta. Eu acredito que a gente já melhorou bastante e a gente tem condições de mudar muito ainda. Né, com a parceria do SEBRAE, das prefeituras, acho que tem tudo para a gente produzir alimento para a sociedade de qualidade e quantidade.